Bom gente, seja bem-vindo aqui, ó. Aqui a é maravilha, o sítio São Lázaro. Aqui, ó, uns falam maracanã, cara. Outros falam maritaca, mas eu conheço como maracanã. Outro tá meio ruim porque tá meio.. Tá meio escuro, cara. Aqui tá o tempo de chuva. Só tem um problema. Tá vindo como acabar tá com o meu milho, cara. Mas assim, natureza, né? Deixa eu comer, deixa eu atorar. São muito bonitas elas, hein? Pena que tá meio escuro aqui, não sei. Detona o milho da gente é Milho, vassoura Hoje vem pouco, mas tem vez que vem um bando mesmo Mas tá valendo, gente Uma passadinha rápida, a gente, a gente tá trabalhando Não tem tempo para fazer muito vídeo Mas sempre vai postar um vídeo short aí Alguma coisinha, conversando, vai interagindo aí Obrigado pelas, pelas inscritos até agora Seu mundo com Deus Chegou agora, se é novo, chegou agora Se inscreva no canal Sempre tô trazendo algum conteúdo diferente